parar numa coisa, até agora eu só fiz os Robot Masters nos cantos e como isso aqui é Mega Man 6, provavelmente é os Robot Masters dos lados que tem caminho alternativo, se caminhos alternativos realmente existirem aqui, mas... Yeah. Ok, vamos em frente. A propósito, eu percebo que isso aqui é música de Mega Man X. Que isso que eu estou observando aqui? Ah, eu provavelmente... Ok, tá, tudo bem. Eu retiro o que eu disse, nós não iremos enfrentar... Shillman, nós iremos enfrentar o Naplesman, porque ele provavelmente tem arma de fogo que derrete... A parede da fase do... Shillman. Bom Bomber Bombas! <risos> Bela, épica, referência a Mega Man e Mega Man. O... Sem dúvida algum o melhor jogo inspirado por Sonic Generations. Ahn... Um, yeah, eu ainda não testei... S-Bullet, né? Claro que eu testei, eu não sei porque eu tô falando que eu não testei, mas... Tipo, isso aqui tem munição infinita. Ok, isso não é tão forte assim, mas... Yeah, isso aqui simplesmente tem munição infinita, exceto se você utilizar o tiro carregado que faz você ir mais rápido, e quer saber se tiro carregado faz você ir mais rápido, porque imediatamente tem um... Hã? Uh -huh. Ei, Skullman, como vai você neste maravilhoso dia de hoje? Eu não sei, mas eu tô meio que te trucidando com isso aqui. Ele fica parado, porque ele é o Skullman. <risos> oh, isso foi incrível. Absolutamente não poderia ter sido mais perfeito do que foi. Ok, aqui a gente tem um teleporte, etc, e a gente não pode seguir em frente. Isso... Essa fase é esquisita. Essa fase aqui... Já posso afirmar bem rápido, isso aqui é esquisito pra caramba. E yeah, é, vamos, vamos aqui mais rápido. Sempre é legal você ir mais rápido no jogo do Mega Man. Isso, pra falar a verdade, isso aqui é sempre a, a coisa mais overpower que você pode colocar num jogo do Mega Man, na verdade. Isso é simplesmente fantástico. Você faz isso aí, você. Você... É um subchefe! Simplesmente fantástico! Ok, eu não sei porque eu tô super elogiando ele aqui. Ok, sabe o que realmente seria simplesmente fantástico? Se eu socasse este macaco robô na cara diversas vezes. Olha só pra isso, eu simplesmente derreteu ali. Não havia muito o que poderia ser feito. Eu posso ir pra esquerda? Mas será que eu posso ir pra direita? Bom, se. Eu tinha uma escolha, ela foi desfeita. E agora a gente, de repente, está numa casa fantasma de Super Mario World. Ok, então. Tá bom, perfeitamente normal. O que é isso? Oh, isso é simplesmente uma esteira. Eu compreendo. A propósito, esses gráficos aqui são... É. São do jogo Pirata de NES ou isso foi uh, portado uh, pelo... Autor, eu não sei. Pra falar a verdade, pode também ser uh, de Mario Maker. Uh, teria que ter uma comparação sólida entre... Não, isso aqui é simplesmente congela você ali, o que é meio que esquisito. Eu não tô utilizando a melhor arma que eu poderia estar utilizando, mas também isso não faz muita diferença, porque... Ok, yeah. Não faz muita diferença. E aí está ele. Navalman, com... A sua nova cobertura... Ok! Uou! Wow! Belos ataques, sem dúvida alguma. Ok, isso é o... Gravidade. Oh, espera um momento. Isso parece estar fazendo... Uma quantidade... Ok, não tão razoável de dano... Assim quanto eu esperava. É, eu acho que vale mais a pena, tipo... Utilizar... Alguns adaptadores ou tiro carregado... para lidar, porque, tipo... Se eu puder simplesmente dar porrada na cara dele constantemente, isso vai ser bom. Tá bom, eu tô usando uh, o Power Adapter aqui, muito mais do que eu utilizei o Power Adapter em todas as vezes que eu joguei Mega Man 6, mas eu vou simplesmente ficar aqui mais ou menos parado, dizendo singelamente, de vez em quando, isso tá uh, sendo lucrativo... Por enquanto, ou oh, como o Raizo você... se... Ou, oh, quer saber, eu tava me perguntando, como o Raizo se dizia disso? Mas a resposta é dessa maneira, é assim que você dizia daquilo. Ok, isso não deu muito certo, vamos na base do tiro carregado, mesmo. A gente vai ter que enfrentá-lo de uma maneira honesta aqui, ok? É isso que ele faz... Oh, qual é? Não salte diretamente... Em mim, isso super não é legal Ok, ele faz um pulo triplo ali Aí depois ele... E eu não, não tinha muita ideia de como dizer daquilo não Ele faz tanto dano Uau, ok uh, Quer saber, isso deu menos certo do que tentar utilizar o Power Adapter Mas tipo, demora uma quantidade de tempo até você compreender o que fazer Ok, ele faz... Ah, eu tenho que deslizar Pra outra direção, quando ele fizer isso. Tipo, é tão fácil você... Uh, não fazer isso, que é um problema. Tipo... Ah, oh, e depois saltar ali... Ok, é. Yeah. Todos os chefes aqui têm padrões... Completamente justos e manipuláveis. Só que... Eles... Esses são padrões de ataque... Que são realmente... Difíceis de... Fazer. Porque, tipo, normalmente em videogames, você... Joga de uma maneira reativa, os chefes fazem uma coisa, aí você responde instintivamente ao que eles vão fazer. Aqui, o negócio é que eu... todos os ataques basicamente exigem que você responda contra os próprios instintos. Esse aqui é, aqui eu finalmente me lembrei do que fazer aqui, vocês eu... isso, ah! Basicamente eu fiz o que era correto ali. Eu poderia. Oh, ok! Uh, e agora ele mira ali, causa explosões e. Pera aí! Eu se eu ficar simplesmente apertando uh, diversas vezes. Oh, uau! Wow! wow. Boobing traps! Na esquerda e na direita! Uh, não estava preparado! Oh! Isso simplesmente é Oh! Tenho que fazer ele uh, explodir as próprias boobing traps! Isso é meio que incrível! Ok. Ah, eu acredito que na segunda parte da luta utilizar o Power Adapter é a coisa ideal a se fazer. Ok, estamos na segunda parte da luta, e eu vou utilizar essa estratégia, simplesmente sair atacando ele constantemente aqui, sem nem me preocupar em dizer de nada, e yeah, vamos ver se isso vai dar eu acho que vai dar certo, eu acho que eu estou ganhando a corrida de dano aqui, especialmente considerando yeah, que os projéteis fazem menos dano do que o dano de contato. O que é hilário, especialmente considerado o Napalm Man, que utiliza bombas, mas, pois é, é isso que acabou acontecendo. Ah, oh, isso... isso aqui foi ótimo, realmente. Percebi que eu não vi nenhum caminho alternativo nessa fase, o que é meio preocupante. Bom, Napalm Cracker. Causa explosões. Legal, sem dúvida alguma. Deixa eu ver se isso aqui dá um jeito aqui na fase do... do Showman... Ou se eu vou pra alguma outra fase. Ahá! Funcionou exatamente como eu imaginava e agora eu acabei de conseguir Wing Fortress. O que raios Wing Fortress faz é W. Extremamente bizarro. A propósito. Só vou pausar um momento para admirar o fato dessa arma ser abreviada como Anne Cracker absolutamente extraordinário. <risos> ah, enfim, seguindo em frente aqui, música de Mega Man X6. Ah, eu sabia que ia sair um up and down dali. Ah. Música de Mega Man X6 aqui sendo utilizada num ambiente 8-bit é certamente uma coisa que está ocorrendo, mas é. Como eu já tinha dito... Pera aí! Uau, eu fui demolido pela maior parte da fase, na verdade. Iten! Era a última coisa que eu esperava que eu fosse obter ali, mas foi o que eu obtive e foi fantástico. Ok, eu posso destruir aquele. Pera aí, aquilo? Aquilo era... não era uma serra. Isso não é um inimigo de Mega Man Base. Eu acho que é. Hum. Você é destrutível, a propósito? Não. Simplesmente casualmente imune, mas quer saber? Eu simplesmente posso pular diversas vezes no ar, então. Ha! é o que eu tenho a dizer para aquele inimigo e eu provavelmente vou morrer aqui e ter que refazer a fase toda porque eu fiz um péssimo trabalho de jogar no geral ou oh, eu deixei você sobreviver isso é bom mas aquele petal não reapareceu então tá tudo certo Espera um instante isso aqui é o tipo de bloco que você pode socar né não eu acho que tem os gráficos de um bloco socável, mas não chega a ser socável. Eu pensei que eu ia bater no teto ali, a propósito, eu fui morto por um beton. Isso é realmente humilhante. Oh, aqui foi onde eu morri, eu acho. Não, foi aquele beton. Tipo, sim, foi aqui que eu morri, mas um pouquinho... Um pouquinho mais pra frente, mas, enfim, aquele W-Fill... É basicamente você sempre ter um W-Tank disponível? Acho que sim. Pera aí um momento, que tipo de Robot Master é aquele? Esse é o botão Uou! Ok, você desliza de um lado pro outro e você salta diversas vezes. Certamente não. Ok. O que é você e de qual hack, barra, fangame você veio? Eu não tenho a menor ideia, mas. Uh, digo. E tem de graça? Sério? Ok. Uh, nos comentários me digam de onde. Aquele Robot Master veio porque, naturalmente, eu estou interessado. A propósito: eu não fiz nenhuma menção a nada, mas é, você começa o jogo com o Energy Balancer, o que é, sem dúvida alguma, algo bom, sem dúvida alguma. proposto propósito: eu me pergunta aqui, por que eu não estou simplesmente indo rápido? Eu não sei. É rápida, é tipo, uma coisa fantástica para você desviar de basicamente tudo. E é, tipo, permanente na parte. Onde você ativou o poder, o que é realmente algo extraordinário. Ok, então a gente simplesmente vai ter um monte de bombas aqui. Essa é a game que eu não tô, tô nem aí sobre aquela vida. Não poderia estar menos aí. Oh. Ok! Ih, isso foi incrivelmente desconfortável, mas deu certo. Uau, segunda metade da fase. Absolutamente tranquila comparada à primeira O que, que aconteceu ali? Eu meio que levei um dano duplo Bizarro que eu não Adequadamente compreendi Mas enfim Não faz muita diferença O que faz diferença É enfrentar o Chillman Aqui Ok Ele parece levar uma quantidade Considerável oh, Ele meio que escorrega no chão Da mesma maneira Ok Deixa eu fazer uns testes aqui... G-Vision! Ah, não faz tanto dano como eu gostaria... Cracker. Faz tremendo dano, no entanto! Ok! Ehehehe... Yeah. Freeze Shillman... Você não irá durar muito, sinto muito, mas essa é simplesmente a realidade. Ok. Tudo bem, agora eu sei o que fazer, uh, não estou sabendo desear de tudo, no entanto, mas... Ei, wow. pra falar a verdade, eu meio que estou desviando de tudo instintivamente, de uma maneira muito melhor do que eu imaginava, ok. E agora, na segunda parte da luta, ele faz isso, ok, tudo bem, uou! Wow! É, aquele salto foi coisa do Freeze Man, sem dúvida alguma. Oh, oh, ele fez um escudo ali uh, eu acho que tá na hora de eu começar a utilizar itens a propósito se isso continuar dessa maneira Ok yeah, definitivamente tipo eu tenho quatro isso é exatamente o momento para se utilizar um eu sei que eu podia eventualmente uh, Aprender a dizer de todos os ataques dele Mas sinto muito Eu não estou particularmente Afim de fazer Essa coisa aqui Ok, agora Agora o ritmo de jogo Deu uma aumentada considerável E yeah, é exatamente o que eu tinha dito Tipo, é sempre mais difícil no começo Aí depois a coisa fica mais Relaxada Ok, Chill slip. Faz Oh isso parece meio que incrível, sem dúvida alguma. Ah, uh, yeah, vamos, vamos fazer o Dustman. É isso que eu decidi agora, neste momento. E, yeah, vamos... Peraí, Necro Summoner? Ah, um, ok. Eu estava esperando, tipo, palavras aqui, mas... Necro Summoner certamente não... Era isso, a propósito. aí. Você pode manualmente fazer esse ataque para pra cima. Eu tava me perguntando como você poderia controlar isso. E agora eu finalmente entendi. Ok, tudo bem. Isso realmente não é a melhor arma do mundo pra lidar com isso aqui. Isso... Bom, me deixou em perfeita segurança, mas aquilo também foi realmente lento, então eu não sei, eu não sei o que essa plataforma é também, prefiro não saber. Melhor assim, não, eu não posso dizer isso, eu vou ter que descobrir. Ok, é simplesmente uma plataforma que leva a gente pra cima de uma maneira abrupta. Um tipo simples de plataforma que eu compreendo bastante. A propósito, uma coisa que eu devo mencionar desses inimigos aqui, uh, que já eram... Naturalmente tu vai começar Oh! Nós temos caminhos com suas opções próprias aqui. peraí. aí. Acho que a partir daqui é o destruir isso. Pra falar a verdade. A direção específica não importava, mas é. Caminho diferente que me recompensa com um item. Exatamente o tipo de coisa que. Eu quero ver. Ah, o que, que eu ia dizer? é yeah, sim, aquele inimigo com um chapéu de formatura. Ele me lembra, oh não, extremamente do design de inimigos de Wonder Boy. Eu acho que ele não ficaria fora do lugar de maneira alguma se estivesse... Em... Quer saber? Eu poderia ter feito isso sem subir aqui em cima, mas eu quero... quero descobrir o que tem aqui embaixo. Oh. Bom, isso é... Somente tem um ponto de interrogação. Que podia ser um item. Seria realmente fantástico. Se fosse um tank, mas uh, não era um tank. Então deixa eu simplesmente... Uh, cuidadosamente destruir esse cara aqui. E é só eu simplesmente ficar spammeando, posso atirar diretamente pra cima, o que é algo legal, sem dúvida alguma, e que deve ser útil contra Combat Masters e etc. Essa, essa arma aqui é basicamente a Metal Blade. Oh, você é meio que... Pera aí, o quê? Isso atravessa escudos? Isso é quebrado! Ei, lembra quando eu tinha dito Chargeman? Pois é, Chargeman. Hum. Será que você. Oh! Yeah! Fraco contra basicamente o que seria o equivalente do Charge Kick. Isso é hilário, mas yeah, Charge Kick aqui sendo. Peraí, será que eu posso usar isso no ar? Uou, o que é aquilo? O que era aquilo? O que era aquilo? O que era aquilo? Eu, eu, hum. Ok? Eu compreendo. Eu vou, tipo, tentar morrer aqui de propósito. Ahn. Uh, yeah, tem. Oh, eu tô vendo o que tá acontecendo. Yeah, isso aqui é realmente algo fascinante. E o jogo faz a gente voltar pra aqui. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Deixa que eu já volto num instantinho aqui. Ok. Dessa vez eu posso saltar. Utilizando o jet para pegar a coisa aqui. Pera aí um instante. Isso aqui é simplesmente um upgrade permanente, não é? Sim, isso é um upgrade permanente. Eu acho que isso aumenta... O... Ou isso aumenta o nosso tempo de invencibilidade, o que é realmente algo bom. Ou isso aumenta a nossa defesa, o que é absolutamente insano. Se for isso, enfim, eu, eu reconheço aquilo como um dos upgrades uh, disponíveis uh, no Mega Man, X6, etc. Ok, eu tenho que... Ok, yeah, eu, já, eu já vi aqui uh, que eu me coloquei numa situação ruim. Não, não valia a pena seguir em frente dentro daquela situação, mas tipo... Oh, uau, wow, isso aqui é feito para ser a coisa mais irritante possivelmente imaginável. Uh, ah, yeah, não, isso é uma tremenda descrição razoável daquilo, mas na verdade não foi tão irritante assim no fim das contas. Enfim, S-Bullet continua sendo algo fantástico, ok? é yeah, Basicamente aquilo fica travado uh, numa uma altura específica e continua por aqui. Uh, na terra onde os peixes estão voando. Uh, eu não sei porque eu me coloquei na direção de ataque deles, mas eu certamente... Me coloquei na direção de ataque deles, mas... essa é, esse ataque elétrico aqui... Eu lembro que eu, eu disse que tipo... Oh, isso aqui é a Metal Blade do jogo. Mas eu não tinha ideia que isso aqui realmente seria a Metal Blade do jogo. Quer dizer, não é tão forte assim contra a, a maioria dos inimigos, mas... Uau! Ok, está na hora da gente voltar... A tentativa e erro de descobrir... O que seria forte contra. Oh, isso. Yeah, eu acho que eu já descobri exatamente o que é do. Uou, wow, wow, wow, casualmente virando Metal Man! ah uh... Ok! Ei, hey, ele. Ele tá utilizando os poderes do Metal Shark Player. Antes do Metal Shark Player, basicamente. Meu, por quê? Por que particularmente esse jogo é tão inspirado no Mega Man X6? Será que nós temos mais outro lunático? Peraí, por eu não tô utilizando ataque carregado para tipo, dizer melhor? Não sei. Uh, será que temos mais um outro lunático cujo jogo favorito de Mega Man é Mega Man X6? Oh, e agora tá sendo o The, The, The, The Strike Man. Eu lembrei do nome dele. Incrível, mas é verdade. Isso... Meu, essa essa é uma luta incrível, todas as lutas desse jogo são incríveis, todos os poderes desse jogo, tudo, tudo. Isso, só aqui chega no nível do mais Infinity, isso chega no nível do Mega Man Super Fighting Robot, isso aqui é fantástico. E tipo, o fato dessas fases serem é, tão curtas e não desperdiçarem nada é tremendo. Sem dúvida alguma. Oh, nós temos aqui a arma que ataca a tela inteira. Fascinante.